graça e paz. Este é o devocional do quinto dia. O título é desafiador. Estes quatro verbos, ouvir, cumprir, viver e possuir, só servem para quem realmente confia em Deus. Leia comigo, Deuteronômio capítulo 4, versículo 1. E agora, ó Israel, ouça os decretos e as leis que lhes estou ensinando a cumprir, para que vivam e tomem posse da terra, que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, dá a vocês entre uma promessa e seu cumprimento a um processo. Começa com o ato de ouvir. Sem ouvir você corre o risco de fazer bem feito, o que Deus não espera que você faça. Após ouvir, você precisa estar disposto a cumprir. De nada adianta ouvir se não fizer exatamente aquilo que o Senhor lhe disse. Mas você precisa viver o que Deus fala. Não é simplesmente cumprir uma tarefa, mas viver conforme o propósito que Deus estabeleceu. Quem vive debaixo da promessa, toma posse dela. Vemos isso muito claro na vida de Abraão. Ele ouviu, obedeceu, viveu e tomou posse das promessas que o Senhor fez a ele. Neste momento, quero te convidar a orar com o pastor Elton Melo, editor do livro devocional Peregrinos, Pés no Deserto e Mente na Eternidade. Senhor, obrigado por cada uma das suas preciosas promessas sobre a minha vida e a vida desta pessoa que está me ouvindo. Peço que o Senhor abra meus ouvidos para ouvir e entender a sua vontade, a fim de que eu possa cumprir toda a sua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável. Senhor, capacita-nos a viver debaixo da sua promessa, no poder do Espírito Santo. Eu sei que o Senhor é um Deus fiel, que zela pela sua palavra. Meu Deus, me ajuda a esperar o tempo necessário, para que todas as suas promessas se cumpram e eu tome posse de cada uma delas em minha vida. Obrigado, porque os que esperam no Senhor sempre são agraciados. Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir a oração devocional do pastor Elton Mello, da Primeira Igreja Batista Independente de Curitiba, Paraná. Estamos juntos, e se você desejar conversar mais sobre este assunto,